Então, e se você está com energia baixa, se você atende pessoas que estão com energia baixa, desanimados, né, e tudo mais, a, as pessoas elas precisam compreender onde elas estão perdendo a sua energia, é o que está drenando a sua energia, quais as ações que ela faz que está é, desvitalizando. Ou então se a pessoa não está conseguindo acessar a sua energia interna. Nós somos grandes geradores de energia, todos nós. Só que a gente precisa se conectar com essa fonte geradora. E o que acontece muito é que as pessoas estão desconectadas dessa fonte de energia dentro de si, porque para você acessar isso, é, é importante essa purificação, essa sutileza, e essa sutileza, ela vem com a nossa proximidade com a natureza, com a nossa proximidade com os ritmos, com os ciclos da natureza. E aí entra essa questão do movimento, entra a questão de uma alimentação natural, equilibrada, entra a questão né, de ingestão de água, você é, reduzir todos os estimulantes, essas questões né, mais, por exemplo, o café, mas enfim, né? não, é, não, não quer dizer que não, a pessoa não possa beber café, não é isso. É que aquilo que é, todo esse conjunto de coisas a pessoa fica mais densa e ela fica mais, energeticamente ela fica mais, ela fica menos conectada com essa sutileza que tem dentro dela e com essa também essa toda essa essa, essa potência de gerar toda essa todo esse campo de energia